Saiba como emagrecer de forma fácil, simples e correta. Sim, saiba que emagrecer é uma coisa muito boa de se fazer, mas você vai ter que fazer algo, uma dieta, algum... ou contratar um profissional para fazer exercícios físicos para você emagrecer, porque se você não contratar um, um profissional tem, você corre o risco sim de você fazer exercícios físicos e não emagrecer. Porque emagrecer é uma ciência em outras palavras. Então se você vai para o lado de exercícios físicos, você vai ter que contratar um profissional para ter certeza que ele vai emagrecer ao ao invés de ficar na ilusão de fazer exercícios físicos e não emagrecer.